louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a viver bem os nossos dias. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu, Homem, quem me encarregou de ser juiz ou hábito entre vós? E disse-lhe, Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico Deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita Então resolveu Já sei o que fazer Vou derrubar meus celeiros E construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo Junto com meus bens Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro Tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz, tolo, ainda, que nesta, ainda nesta noite tua vida se terá tirada. E para quem ficará o que acumulaste, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação, diga no seu coração, Glória a vós, Senhor Que o Espírito Santo possa ajudar a mim e a você A viver bem os nossos dias Se queremos viver bem os nossos dias E um dia conquistar a vida eterna Busquemos desde já em Deus Porque, porque meu irmão, minha irmã, somente em Deus Nós vamos encontrar aquilo que sacia o nosso coração Que é o amor Portanto, precisamos viver o amor, e o amor é Deus, é Deus que pode nos dar aquilo que tanto precisamos. O livro de Isaías vai dizer, todos vós, todos, eu, você, todos, todos que estáis sedento, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tem desalimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que depender vosso dinheiro naquilo que não alimenta? e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Olha, aqui, olha como é profundo. Vinde a mim todos que estão sedentos. Vinde comer, não tendes alimentos, vinde comprar trigo sem, sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Como nós precisamos buscar esse alimento que é o próprio Cristo, esse alimento que é a palavra de Deus vivida, experimentada na vida um do outro, porque viver neste mundo nesta ganância pelo prazer, tudo é vaidade, tudo passa, só o amor permanece. Se eu soubesse que você tem cinco minutos de vida, o que você faria, meu irmão, minha irmã? O que você faria nesses cinco minutos? É o tempo para reconciliar com o outro? É o tempo de poder fazer mais amizades? É o tempo de rezar e buscar Deus? ou você usaria os cinco minutos para encher a cara, beber, beber, beber, beber fazer tudo que é errado pare para pensar Deus quer você perto dele Deus quer você vivendo uma vida que vale a pena viver tudo é vaidade, tudo passa meu irmão, minha irmã olha este homem queria o seu celeiro cheio de coisas, Mas para quê? vai ficar para quem? porque essa briga pela herança por que essa briga por causa de uma pessoa, de uma liderança política? Por que fazer inimizade por hum, causa de alguém? Busque viver o amor, valorize o domingo. É o tempo de ir ao templo, é o tempo de ir à igreja. Você deixou de ir à igreja, você tem procurado fazer a sua vida, ter a sua vida de oração. É isso que é importante. Sim, se divertir, sim, ir para o um aniversário, para uma festa, tudo isso é importante, mas valorize Deus. Se você não estiver valorizando Deus, no dia do encontro com Deus, o que você tem para apresentar a Ele? Deixe Deus falar o seu coração. Fala, Senhor, comigo. Eu quero te ouvir. Dá-me força para buscar aquilo que não passa, que é a tua presença na minha vida. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no seu coração, se Deus quiser. Amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo. Se gostou desse vídeo, pedimos que compartilhe com seus parentes e amigos e se inscrevam em nosso canal. Todos os dias temos vídeos novos com dicas, receitas, reflexão, humor. Temos aqui de tudo pouco. Fiquem com Deus.